Neste fim de semana, teve início a 14ª edição da tradicional festa nordestina de Suzano. A programação é garantida com shows de pelo menos cinco artistas locais e comidas típicas ao longo dos três dias de festa. Também terá apresentação de dança, bingo e os concursos de mês e mês nordestina. Para as crianças, a diversão é garantida com um parque de diversões. O evento está sendo muito bom, muito legal. Já por ser o primeiro dia, depois de dois anos, realmente a expectativa está sendo muito boa. Nós nos com e bebe, temos muitas novidades, já colocamos até uma praça gourmet é, e outras comidas nordestinas que o povo sempre anda procurando. Sim, já nós estamos esperando que venha 20% a mais de pessoas porque em todos os eventos estamos vendo um aumento. De pessoas que participam de festa. Então, também estamos esperando isso aqui também. Então, muito importante, numa noite fria como essa, mas a gente poder voltar com essa festa tão gostosa, bonita, tradicional, que traz uma homenagem a um povo tão guerreiro, que faz parte da história da cidade, de uma grande migração no nordestina em Suzano. Eu fico muito feliz da gente poder voltar com esse evento e poder proporcionar a Suzano a tão tradicional depois de vários anos, a tão tradicional festa nordestina. A gente se sente seguro com uma festa aberta como essa, é, para que a gente pudesse retomar. Então, é, que bom que estamos à frente aqui dessa festa. Eu, como secretário de cultura e vice-prefeito, fico muito orgulhoso dessa retomada. A festa se encerra no domingo com o um tão esperado sorteio da ação entre amigos. Guinever Maropo, para o Diário de Suzano.